Se você tá jogando Hot Dogs Legion e tá de saco cheio de ter que usar aquelas arminhas de choque a todo momento Então vem comigo que agora eu vou te dizer como ter acesso às melhores armas do game para você arrepiar em Londres, beleza? Vem comigo Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Ruff Hoje eu vou trazer para vocês aqui um vídeo falando sobre esse tema tão comentado nos vídeos, né? Que é exatamente como conseguir as melhores armas do game, ok? Então confere aí até o fim, porque esse vídeo, além de dicas sobre armas, tem várias outras dicas interessantes relacionadas, né? Relacionadas aí a gameplay mesmo. Então, confere aí até o final, beleza?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 no lugar certo, beleza? Porque esse canal é focado nesse tipo de conteúdo e a gente tem vídeo quase todos os dias, então se inscreve aí para não perder nada, beleza? Recado dado, vamos para o vídeo. Então senhores, cá estamos nós mais uma vez para poder falar de Watch Dogs Legion, mas hoje a gente vai falar de ação, de tiroteio e de como acessar as melhores armas do game. né? Como vocês sabem, Watch Dogs Legion é um game muito focado na ação não letal, né? no stealth, na estratégia. Mas, no fim das contas, quando as coisas dão errado e né? a gente é avistado, ninguém quer enfrentar as tropas da Albion ali com uma pistolinha de choque, né? vamos combinar. Ninguém quer saber disso, na verdade. Principalmente quando a gente sabe que no game tem muitas, mas muitas outras armas muito mais letais à nossa disposição. Pois bem. Em Watch Dogs Legion, nós temos basicamente dois tipos de arma, beleza? As letais e as não letais. Entre as não letais, a gente tem as armas de combate corpo a corpo, que são aí os cacetetes, os bastões, o pé de cabra, enfim, por aí vai. Ainda entre as não letais, a gente tem as armas de choque, né? E aí a gente tem uma pistola, tem uma submetralhadora, tem uma escopeta, tem um lançador de granada, tem um fuzil também, enfim tem várias armas de choque tem uma arma de dardo também né tranquilizante de ação instantânea enfim quase todas essas armas de choque elas já ficam disponíveis ali na aba de tecnologia do menu e elas podem ser equipadas a qualquer momento após terem sido desbloqueadas ok só lembrando que elas primeiro precisam ser desbloqueadas com os tech points do game ok dá para fazer upgrades nelas também como aumentar a capacidade do carregador ou no caso específico da pistola a gente tem a opção de adicionar um supressor para poder auxiliar ali nos abates furtivos né já que todas elas são bem barulhentas como eu disse todas essas armas de choque elas ficam disponíveis ali no menu e a gente pode escolher elas para poder usar com qualquer agente que a gente quiser em qualquer momento o problema é que essas armas elas têm um dano muito baixo né esse é o maior problema e na maior parte das vezes a gente acaba ficando na mão no meio dos combates ali com exceção da escopeta, da submetralhadora, o fuzil e tal, elas, elas podem até quebrar o galho ali, mas a pistola definitivamente atrapalha mais do que ajuda. E isso é complicado, porque a pistola é a única que é silenciada, né? Então, se você curte jogar de uma forma mais estratégica, mais em stealth, pode ter certeza que essa pistola silenciada elétrica, ela não vai te ajudar muito. Porém, as coisas mudam bastante de figura quando a gente tem acesso às armas letais do game, né? E aí são mais de 30 armas, é um bom arsenal, né? A gente tem aí entre pistolas como a P9, a Desert Eagle, é, a gente tem submetralhadoras como a MP7, a MP5, tem a Vector também, a gente tem os fuzis de assalto como o P308, tem o Goblin, é, a gente tem metralhadoras leves como a Negev, e por aí vai tem bastante arma mesmo para escolher a questão aqui é que o game ele não permite que você selecione ou que você compre essas armas em algum lugar específico para poder sair usando normalmente como em GTA ou até como no no jogo passado por exemplo né eu até entendo que não existam armas para vender assim livremente num regime ditatorial como o que está ocorrendo em Londres no momento do game né só que o game ele não permite nem que os agentes possam coletar as armas deixadas pelos inimigos mortos no chão, né? E aí eu falei sobre isso inclusive num vídeo recente aqui, dá uma olhada nele se você quiser entender melhor esse argumento e principalmente as minhas sugestões a respeito, ok? Dá uma olhada porque ficou um vídeo bem completo, eu vou deixar no card aqui em cima, só clicar e dar uma olhada lá. Mas com tantas restrições né, em relação às armas, aí fica a pergunta, como conseguir essas armas então? E a resposta é simples, recrutar. Em Watch Dogs Legion, cada NPC possui ali uma característica que inclui aí, habilidades específicas ou mesmo armas. Né? Então basta você escolher ali qual arma você quer e recrutar o agente, basicamente assim. Desde que eu comecei a jogar Watch Dogs Legion, eu sempre tiro ali pelo menos a última meia hora de gameplay, depois que eu termino de fazer as missões e tal, só para poder ficar caminhando entre as ruas e ir perfilando os personagens ali nas ruas, né? Os que eu acho mais interessantes, né? Eu vou recrutando. E é muito útil isso. Como eu jogo com o modo permadef habilitado, então eu sempre procuro um perfil bem específico de personagens, né? Que são os que possuem ali armas com supressores. E antes que vocês perguntem aqui quais armas que eu uso e tal, quais são as minhas preferidas, eu já adianto logo para poder responder aqui que as que eu mais uso são a MP5 silenciada, uma SMG muito boa, e a P9 silenciada, né? Além, claro, do lançador de granadas para poder ajudar quando as coisas dão, dão meio errado, né? Joga a bomba e corre <risos> que o bicho pega. Sempre que eu tô recrutando o pessoal, eu também procuro por algumas habilidades específicas, né? Então, se eu achar algum personagem com a arma que eu quero e com algumas dessas habilidades, melhor ainda, né? E aí, algumas habilidades elas realmente são bem úteis, né? Como a habilidade pés leves, que melhora a furtividade, né? A habilidade boa forma, que é aquela que reduz o dano sofrido, aliás todas as habilidades que reduzem o dano sofrido elas são bem úteis principalmente para quem joga no hard e no permadeath, né? no hard o dano dos inimigos aumenta consideravelmente então a gente cai com menos disparos, então é interessante ter alguma habilidade que reduza um pouco esse dano para a gente não morrer tanto e ficar perdendo vários agentes aí né uma outra habilidade bem útil é a habilidade Força de Bebum. Que é um nome desgraçado, mas é esse aí. <risos> Enfim, é aquela habilidade que aumenta o nosso dano em ataques corpo a corpo. Enfim, fica aí a dica. Então é isso pessoal. E vocês? Quais armas vocês têm utilizado mais aí nas partidas? Estão jogando com permadef habilitado também? Olha só, vale a pena, viu? Comenta aí embaixo, beleza? Só lembrando que agora nós temos lives aqui no canal três vezes por semana, geralmente às quartas, sextas e domingos, né? sempre às 16 horas, ok? Então, fique esperto aí pra não perder nenhuma, certo? Ultimamente a gente tem jogado bastante Watch Dogs Legion aqui no modo hardcore, sem HUD, no hard com permadef habilitado, jogando em stealth tático, é uma loucura, o negócio é super hardcore, então não perde não.